também discente do curso de Direito da FURG e foi orientado pela professora doutora Raquel Sparenberger. Inicialmente, o trabalho tem o objetivo de discutir acerca da competência dos tribunais de justiça realizar um controle concentrado na constitucionalidade de atos normativos em fase da Constituição Federal, em especial a partir da ação direta da inconstitucionalidade, proposta pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, que questionou o Decreto Municipal Plotens nº 6.300 de 2020. Quanto ao método, utilizou-se da abordagem dialética mediante a construção de postulados teórico-empíricos que foram utilizados para desenvolver critérios de validade a fim de testar o nosso estudo de caso. Em relação aos resultados e discussões, em primeiro momento, é necessário situar que a jurisdição constitucional abrangente ela é consequência do nosso modelo neoconstitucionalista, em razão do texto deixar de ser um simples documento de organização político-administrativa e tornar-se um instrumento jurídico concatenador de direitos. Por isso, a ordem jurídica precisou estabelecer um sistema complexo de controle de constitucionalidade, adotando o Brasil um sistema híbrido o controle concentrado, sendo realizado pelo Supremo Tribunal Federal, e um controle difuso, realizado por qualquer juiz singular ou os tribunais. Barroso, então, vai apontar que uma das consequências dessa jurisdição constitucional é a judicialização, isto é, que questões relevantes do ponto de vista político, social ou moral estão sendo decididos pelo Poder Judiciário. No entanto, é preciso conceber que, enquanto consequência do modelo constitucional, a judicialização deve prestar para atender ao texto. Em relação ao nosso caso, no início de agosto de 2020, em decisão monocrática, o desembargador presidente do Tribunal de Justiça concedeu liminar, em sede de ação direta da inconstitucionalidade, a fim de imputar inconstitucional ato normativo municipal em face da Constituição Federal. O desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que alguns dispositivos do decreto municipal pelotense deveriam ser afastados por ferir os princípios da liberdade e proporcionalidade comandados pela Constituição Federal. Todavia, a Constituição Federal é taxativa ao atribuir o Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição e, por consequência, o controle concentrado de constitucionalidade, visto ser a nossa Corte Constitucional, por excelência. Não distante disso, a Constituição Federal também permitiu que os tribunais de justiça realizassem um controle concentrado, mas apenas quando atos normativos locais fossem suscitados em face das constituições estaduais. Tanto que, em 2002, na ADI 409, o Supremo Tribunal Federal afastou a validade de parte da Constituição Estadual do Estado do Rio Grande do Sul que permitia que o Tribunal de Justiça realizasse o controle concentrado da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal na época entendeu que a Constituição apenas permite que os Tribunais de Justiça realizem o controle difuso sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao STF. Por fim, compreendeu-se que a ação pretendida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contradiz a sua finalidade, pois defender a Constituição Federal pressupõe a defesa de todo um aspecto lógico-jurídico do texto e a usurpação de competência pelo Tribunal Sul-Rio-Grandense foi inversado pelos meios utilizados. Denota-se que os tribunais de justiça não só podem, mas devem utilizar da Constituição Federal, porém, dentro dos limites que a própria impôs. Sendo assim, a ação direta de inconstitucionalidade que imputou inconstitucional o decreto municipal pelotense é, em sua essência, inconstitucional. Admitir oposição contrária pereceria o desejo do próprio texto. Muito obrigado.